E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco. E ficaram com medo, com certeza, porque o mar estava revolto. E mesmo assim, eles tendo navegado por um bom tempo, veio Jesus ter com eles andando por cima das águas, Apesar do mar estar bravio. Todos ficaram com medo, eles pensaram que fosse um fantasma. Porque é o que as pessoas pensam quando vê uma coisa dessa, né? Ah, só pode ser um fantasma, Como que alguém vai andar por cima da água, por cima do mar, sim. O mar revolto, todo mundo com medo e, e de repente Jesus vem andando por cima da, das águas. Que isso? Só pode ser um fantasma. E todos ficaram com medo. Mas aí Jesus disse para eles, olha, sou eu. Não tem mais, não tenha medo. Glória a Deus. Só podia ser Jesus andando por cima das águas. Só podia ser Ele. Porque só Ele tem esse poder. Andar por cima das águas, o mar bravio. Significa que... Jesus ele tem poder para passar por cima de toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja, por pior que ela seja. O Senhor Jesus ele pode caminhar por cima dessa situação. Ah, mas é uma luta tão grande, mas é uma dificuldade tão grande, mas é algo tão difícil... Que vai ser de mim agora Talvez você esteja pensando nisso Mas lembre-se de que Jesus Caminhou por cima das águas Ele caminhou, ele caminha Aliás, a palavra de Deus diz lá No, prof... no livro do profeta Naum Que ele tem um caminho na... na tormenta E na tempestade Que as nuvens são o pó dos seus pés então, para o nosso Deus Para Jesus Cristo Não existe dificuldades Não existe caminho difícil Não existe situações que não possam ser Enfrentadas por Ele E vencidas por Ele Nós somos limitados temos fé sim, cremos nele. Temos fé no poder desse Deus. Cremos no seu poder salvador. Mas muitas vezes, na hora do perigo, na hora da dificuldade, nas horas difíceis, o medo começa a querer dominar a situação. E foi o que aconteceu com os discípulos, eles ficaram com medo. Jesus estava vindo ter com eles andando sobre as águas, e o vento soprando o contrário e, e as ondas se levantando. Quando eles viram aquilo, eles ficaram com medo.